Rapaziada, é isso aí. Já estamos no terceiro dia e vamos agora descer. Porque é o seguinte: antes de ir pro evento, antes de comer, antes de fazer tudo, nós vamos conhecer a praia, isso mesmo. Vamos na praia pra poder ver. Parece que tem muitas esculturas, muitas coisas de Brawl Stars lá na praia. Então, bora lá, o Nery já foi pra lá, eu já tô indo atrasado. Então, bora lá, partiu. É isso, mano. Já tô aqui nas ruas de Busan. Isso mesmo. Eu vou a pé pra lá pra praia ali na frente. É bem tranquilo pra ir. Tô aqui, ó. No rolê. Dá uma olhada como que é aqui, cara. É da hora. É gostoso. Muito legal. Dá uma olhada. É isso aí, ó. Nas ruas de Busan. Aqui é o hotel que os jogadores estão. É, é, é. Rolezinho aqui por Busan. Tá bacana. Vamos lá. Chegando na praia eu mostro pra vocês tudo direito. Então é isso. Vamos Chegamos. Isso mesmo. Já até coloquei a blusa porque apesar do sol, tá muito vento. Muito vento. Muito vento frio, tá ligado? E é isso. Aqui atrás... Já temos aqui uns spoilers, é, meus amigos. Vamos lá, vamos dar uma olhada e vamos ver como que é o... a parte da praia. Com os itens do Brawl Stars, com os personagens. Meu Deus, vamos ver, vamos ver. Olha isso, que loucura. Logo tem um... Logo um boa ali, ó. Um meca de lado ali, tranquilão. Aqui do outro lado também tem um... Um crow. Um crow doido, mano. Vamos ver, vamos ver que tem mais coisa, hein, certeza. Vamos lá. Olha isso, tô tendo dentro do... do Brawl Stars. Isso e aí, Nery, olha o Nelly ali, ó. Aê, olha que beleza, hein? Tem logo um, um crow ali, maravilhoso, hein? É o Mecha Crow, <risos> mecha boa, muito legal. E a galera tirando fotos aqui, ó, com o spikezinho que ganhou, tranquilão, muito legal, bacana de verdade, ó. Tá muito legal aqui ó. a decoração aqui na praia, muito bacana. Hi, for me? Na verdade você seu Instagram com hashtag. So. Ah, ok. Perfeito, perfeito. Você está broadcasting? O que? Uh. Olha que louco que está isso aqui, rapaziada. Tá muito legal. No meio da praia tem aí o Spike. O Spikezão gigantesco. Estão vendo ali no fundo o Spikezão gigantesco. Na verdade é um pedaço da cabeça dele, né? Do Spikezão ali, ó. Você é louco? Aqui do lado tem o. Dinamáquina, né? ou oh, dinamáquina, né? como vocês queiram chamar, né? Muito top, muito top mesmo. Animal, animal, animal. É isso, e a galera toda tirando foto aqui. Tá todo mundo maluco com Brawl Stars aqui na praia. Tá realmente muito lindo. Olha isso, que doideira. Tá lindo, tá lindo, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Estamos voltando pro hotel agora pra poder sair pro evento daqui a pouco. Aí Nelly, né, tá curtindo aí as, as ruas da Coreia? Tá muito <risos> legal, cara. Segurança total. Top, né? Olha só, eu fui na praia agora ali, tá tendo um evento de, de Brawl. Eu dei o celular na mão do garoto pra ele tirar foto minha. Normal. Eu saí andando, fui andando pela <risos> pra praia e ele ficou com o celular tirando foto minha. Você acha que eu faria isso no Brasil? Nem ferrando. <risos> <risos> olha né, aqui que eu descobri, ó. Aqui que vai ser a festa do YouTube Gaming, ó. Nossa, Dá uma ligue ali. mostrar só legal, Mostra pra vocês pra... também, ó. tá ali o... A placa do YouTube Gaming. Vai ser ali a festa do YouTube Gaming, hoje à noite. Acho que meio que pra marcar aí o, o evento J-Stars. Pra quem não sabe, tá rolando junto com o J-Stars. A Brawl Stars é, inclusive, o principal, né? Sim, é o patrocinador principal do evento. É o stand mais lindo que tem no evento. Sim, muito louco, muito Sem louco. Sem sombra de dúvidas. Tá demais, rapaziada, tá demais. Então é isso, tamo indo pra lá, inclusive. Olha então. Ferrari ali, Bruno. Ferrari? Cadê? Ali, ah, louco! Que isso, rapaz, olha ali. Ferrari doido, hein? Você é louco. Ah, e aqui é o hotel dos jogadores. Eles estão aqui. E a gente tá ali no fundo, naquele da esquina. Muito top, então bora pro evento! Daqui a pouco a gente volta. Todo lugar da cidade que você olha tem um, uma propaganda do Brawl Stars. A cidade tá meio tomada pelo Brawl Stars. E além disso tem os arranha-céus também. Cara, é muito louco. Arranha céus acho que é isso. Que doideira. O negócio é louco, é bonito. Mas tem muita comida do mar aqui. Eles comem muita coisa, pescados. Doideira. Mas é isso, só bora. Mas é o seguinte, a gente foi comer. Na verdade, eu tava indo pra um lugar, né, Acabou indo para um outro lugar e a gente veio num churrasco coreano. Vou mostrar pra vocês como tá esse churrasco. Esse aqui é diferente, esse aqui é diferente. Dá uma olhada, dá uma olhada. Um pouquinho aqui da carne que eles estão fazendo pra gente. Já tá aqui, ó. Já tá começando a dar uma douradinha. Tá fritando. Que doideira é essa? Oh, meu Deus. Oh, my God. <risos> delícia, hein? Que delícia. Que delícia, hein? René, que delícia. <risos> tá ficando séria a brincadeira. Tá ficando séria a brincadeira. Isso. Tá servindo a gente. Vamos lá. É, eu vamos experimentar agora a carninha, né? Vamos ver o que vai rolar. Muito bom. Muito bom, adorei. Realmente. Gostoso, gostoso. Olha que legal, galera. Nós estamos tipo num... É como se fosse uma, um... uma salinha, uma sala pra gente comer, ó. Aí tem as portas aqui, a galera vem por aqui, as mulheres vêm por aqui. A gente pode fechar também, ficar totalmente fechado. E aqui, o quarto. Então tem duas mesas. E as mesas estão aqui, ó. Você vê que tá na altura do chão quase, né? Só que a gente tá com as perninhas pra baixo aqui, ó. Então as mesas tem um espaço para você colocar as pernas embaixo, não necessariamente você com a perna cruzada como todos, então mais ou menos isso. E realmente é muito boa a comida, muito boa, muito boa. É, rapaziada, não para de brotar coisa aqui. Ó. Tem muita coisa chegando aqui, a gente nem sabe o que tem tudo isso aqui, mano. Sei que o Nery tá comendo. Mano. Você é louco. E tá bom. Tá bom. Olha isso aqui, mano. É mini peixes, mano. Os peixezinho mano. Mini peixes. Mano, ah, doideira, mas a carne é muito boa. A carne é muito boa. Agora, isso aqui. Só Deus, só Deus. Meu Deus. Bora experimentar com a moizinha, hein? Tem a moizinha aqui, ó. experimentar. Ó. Vou experimentar. Hum. Muito bom. Muito bom arroz. Gostei. Mais um. Hum. É isso rapaziada, agora já saímos do nosso almoço do churrasco coreano e vamos pro evento agora. Os manos já estão todos aqui, já estamos indo pra lá, todo mundo indo a pé até o hotel pra pegar o bus pra ir pra lá. Vamos lá então, moleque é da hora, hein? Só bora, só bora! <música> É isso aí rapaziada, chegamos já no evento, hoje tá um dia bem de sol, tá bem tranquilo, calor demais, então eu tô de camiseta finalmente. É isso mano, muito legal, tá lotado hoje aqui, olha isso, tem muita gente, tá um mar de gente realmente, Vamos lá, bora pra lá Ah, Mano, tá muito cheio, dá um ligue, dá um ligue. Dani! Olha o Dani louco ali ó, tá doido, A rapaziada, fica doida com o Dani. Rapaziada, estamos aqui no lounge do YouTube Gaming YouTube Gaming aqui na Coreia Uma doideira, rapaziada aqui, muito firmeza Valeu Saça. valeu todo mundo aí do, do Brasil também Darin daqui da Coreia também, valeu E é o seguinte, agora eles deram aqui uma caneta pra gente assinar aqui ó, Esse muro, esse, esse painel Com os criadores locais, a gente vai assinar também Acho que vai ser os primeiros brasileiros Eu, eu tenho certeza que vai ser os primeiros <risos> brasileiros <risos> Assinar isso daqui, mano Rapaziada, é muito gente boa aqui, os coreanos são muito gente mais, boa, né pessoal asiático, cara é absurdo, é absurdo. Vamos lá, vamos assinar então. Você uh... é louco, primeiro brasileiro a assinar isso aqui. Que isso, agora eu pedi, Bora, é o Pit, hein, o brasileiro, brasileiro do... agora. Segundo. Vai começar as semifinais! Rapaziada, nós no palco. Que beleza! Uma delícia, hein? Você é louco? E o Nova é o finalista. O primeiro, o torneio mundial de Pro Stars. Isso mesmo, o Nova. Victory! Nova está na final. O time da Tribe eliminado. Vamos para final com o Nova. Quem será que pega eles lá, hein? Queremos. Contra o Nova É isso rapaziada Se digamos, a última partida Do World Championship De Pro Stars Pode ser a última partida Pode ser Porque se o Nova ganhar Acaba. Agora, se o Animal Ch Chimpuru ganhar, teremos mais um jogo. Vamos lá. É isso aí. Vamos com tudo. Vamos ver o que vai levar melhor. Por enquanto, tá aí zerado. Nada de, de pontuação para nenhum dos lados. Ninguém deu dano no cofre por enquanto. Vai tentando passar, ali. Animal Chimpuru não tá conseguindo. Tá descendo nova. O Nova tá tentando chegar junto. Vai conseguir uma vantagem. Perde o, o Bu. Agora vem uma treta maluca. Tenta passar com tudo. Pode importante, escapa o Rico, mas não é a hora, não é a hora, não foi pra agora, aí vou recuando, tentando achar o melhor momento, por enquanto nada, hein. É isso, agora começa o dano muito forte dos dois cofres. por enquanto, vantagem aí do 9, hein, vantagem do no nova. Tá tentando chegar ali com dano, por enquanto 93 ali no... No cofre do Nova, o Nova tá na frente Por enquanto o Nova é campeão Vamos ver como vai ser, o Animal tentando chegar Vai metendo a ult ali O, o Bull chega naquela, naquele cofre Dá muito dano Bate bastante naquele cofre ali Vai dando muito trabalho Vai descontando ali o tempo. pessoal do Animal Chain Puru Vai tentando dar dano E o cofre do Nova vai tomando dano Mas olha o que tá acontecendo O Nova vai conseguindo bater demais, hein Tá muito na frente é muita vantagem, falta 40 segundos ainda Pode ser um momento importante, vem o Gu ali, já foi, destruído É agora, pode ser agora, a, a finalização, pra fechar, é campeão, será que é campeão? O Nova tá querendo chegar a bater bastante, por enquanto o Nova tá muito bem na fita, hein? Tá muito bem na fita o Nova, falta fechar, 12 tem um o chegando ali, agora tem. Olha lá o Rico! Olha o Rico! Olha o Rico chegando! Bateu! Oito! Oito! Oito pra fechada! Tomando dano! Foi! É a! É um tá cara que tem alguma coisa aí, hein? Isso é um bolo, mano?